Ao estudarmos sobre o assunto da divindade, percebemos entre os alunos que a questão da pessoa do Espírito Santo é o que traz mais questionamentos. Meu nome é Marcelo Araújo, sou professor teólogo e neste fim de semana estarei estudando com você mais profundamente a respeito de quem ele é, o que faz e o que fará. Venha com a gente, esteja com a gente nesse fim de semana para fazer uma experiência de relacionamento com aquele que é capaz de mudar sua vida. Clique no link abaixo, aperte o sininho, para que você seja notificado quando estivermos ao vivo. Te espero lá!